Fala galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados após o pronunciamento do Banco Central americano ontem que foi linha dura na minha opinião, os sinais estão péssimos aí, inclusive recentemente a gente viu saindo aí a questão da taxa de desemprego nos Estados Unidos que continua baixa isso dá mais margem para aperto quantitativo, a economia dos Estados Unidos não está sentindo o aumento da taxa de juros ainda, tá galera, esse é o ponto todo então o mercado está precificando isso, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui, vou comentar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui agora com os meus trades. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito, ativa as notificações, porque senão o YouTube não vai te avisar e participe também do grupo do Telegram e canal de alertas, links aqui abaixo na descrição. Tem algumas coisas que eu não consigo postar aqui no YouTube, tá? por às vezes uh, realmente pular, enfim, e... No, no canal de alertas eu posto sempre alguma coisa importante ali quando, quando surge aqui, tá, galera? Então, inclusive, eu quero mostrar pra vocês aqui esse gráfico que eu não acabei não mostrando aqui no YouTube, pelo menos não lembro, tá? Mas eu falei no. É, eu falei no, no canal de alertas sobre isso, pro pessoal ficar atento. Porque aqui a gente tem essa bandeira de baixa, né, pro Bitcoin, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante, vai Ficar atento. A gente teve essa pernada de baixa aqui, e ficamos aqui nessa consolidação, aqui, nessa subida, ó, E agora aqui, né? Se a gente perder essa zona aqui, ó, essa zona dos, dos 19.300 a 1.200, tá? fica bem perigoso porque a gente pode então fazer essa, acabar né, projetando essa bandeirinha de baixa que pode dar aqui o Bitcoin nessa casa aqui próxima, a gente contar esse topo, o Bitcoin pode buscar essa casa aqui dos 16 mil dólares, próximos 16 mil dólares nesse possível é, rompimento, tá galera? Então... Fiquem de olho aqui nesse gráfico, eu postei aqui bastante tempo, acho que foi mais de uns 4, 5 dias que eu postei esse gráfico aqui no canal de alertas é, ali do Telegram, tá? eu vou começar também a usar o Twitter aí, vou avisar para vocês sobre isso, tá? Então, uh, bater os links aqui das minhas redes aqui abaixo, me acompanha nas redes aí, no uh, Twitter eu vou postar coisas sobre o mercado também, só o Telegram, que eu, no Instagram que eu não posto nada aí, tá pessoal? Só coisa pessoal minha, então não tem nada de mercado, quem quiser ver minha vida pessoal, pode ir lá acompanhar. Tem problema nenhum, tá? Mas eu acabo não postando nada no Instagram. Pelo menos não por enquanto aí, tá? Então, galera, essa aqui é a bandeira de baixo, tem que ficar de olho. A gente tem, inclusive, divergência, que eu não tinha reparado aqui, essa divergência no diário aqui do RSI, tá? Além do 4 horas, a gente tem no diário aqui, tem a divergência também no RSI, a gente fazendo topos aqui ascendentes, né? Topos ascendentes no RSI. Uh, bem complicado. E esse aqui é uma região também de inflexão aqui, ó. É só assim, puxar desse topo aqui, ó fundo, a gente pode ver que essa região dos 20 mil dólares é a zona de 68, né galera? É exatamente onde as sp foi testar, eu comentei para vocês ontem sobre isso então é um ponto de inflexão, o mercado tava de olho, ó, será, será que a fala do Banco Central Americano vai ser uma fala boa? Se for boa, a gente vai jogar isso aqui para cima, né? Se for ruim, a gente vai jogar para baixo né? Só que uh, com os sinais aí, né? E também a questão da liquidez, eu comentei para vocês, quem tá participando do canal há mais tempo, a gente teve aqui nessa zona dos 20 mil dólares, tá? Inclusive, foi um grande trade que eu fiz aqui nessa zona, um excelente trade aqui. Ó, nessa zona, galera, a gente teve aqui, só na FTX, na corretora FTX, 1 bilhão de dólares em liquidação de shorts, tá, galera? Foi é, muita liquidação, se não me engano, foi mais de 5 bilhões de dólares. Ali, se não me engano, vi, vi uma notícia comentando sobre isso. A gente teve muita liquidação de shorts nessa região aqui. Tá? Então, isso gera aqui uma zona de resistência, porque... Mercado liquidou que tem que liquidar aqui nessa zona, por isso que eu estou interessado em buscar short. Né? O mercado buscou a liquidez, ele vai para outro lado buscar a liquidez em outro lado. Então essa é uma estratégia aqui de trade. Tá? Então a, a gente vê aí as pequenas fazendo a mesma coisa aqui nessa zona de 68. Eu comentei para vocês sobre isso ontem. né? Então aqui a mesma coisa. Tá? Então o cenário que agora na minha opinião é a chance maior de acontecer tá é, reforçando para vocês é a da gente fazer aqui um fundo mais baixo para SP 500 tá e a gente fazer uma capitulação, buscar bastante liquidez a gente vai ver vários indicadores que eu já vim comentando para vocês aqui sobre isso que vão possivelmente apitar um fundo para SP 500 que na minha opinião não veio ainda tá então tem mais espaço aí para o Bitcoin e mercados darem uma corrigida, tá? É isso que eu estou esperando. Ah, na minha opinião, aí, falando sobre, sobre a SP500, eu acredito que a SP500 vai para essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui próxima dos 13 mil pontos, tá, galera? É o que eu estou acreditando aí né, no mercado. A gente viu outros cenários de crise, aí, recessão para os Estados Unidos, aí, correções. A gente corrigiu praticamente até agora, ó. A gente corrigiu 27%. Tá? Agora, nesse momento, aqui temos 22% de correção né? do topo. Em uh, outras crises, a gente viu correções aí acima de 50%, pessoal. Então, esperar que 40% de correção, PQ, senão, na minha opinião, não é, nada, não é nada loucura da minha parte. Tá? Honestamente, falando para vocês, não tem nada de loucura aqui, não. Tá? Eu acho que esse é o cenário que a gente está aqui agora. O aperto quantitativo, quantitativo vai continuar aí até eles quebrarem o que tem que quebrar. Enquanto eles não quebrarem tudo, não vai ter. Uh, pivô, tá, do Fed não, tá, então pode esquecer aí quem tá com os longs aí com Bitcoin, cara, cuida porque tem regiões de resistência, você tem que ficar atento que não dá para fazer long, eu fiz um long no Bitcoin aqui, tá, quem tá no canal acompanhando, eu fiz esse long aqui, ó, consegui fazer esse long exatamente aqui porque eu vi esse rompimento, confirmação aqui, tá, fiz uma entrada aqui nessa região dos 19.200, tá, e consegui realizar exatamente a região dos 21 porque tô acompanhando indicadores, tô acompanhando essas linhas, essas linhas de tendência aqui, né, e realmente eu falei para vocês há muito tempo que Bitcoin tinha grandes chances de buscar a região dos 20 mil dólares. Agora, vamos olhar aqui nessa região o que, que pode acontecer, porque a gente está perdendo aqui. Ó, nessa, a gente acabou de fazer um, um, um fechamento do diário aqui ruim. Né? Olha só, a gente perdeu essa zona aqui, que era um suporte diário né? diário do fechamento. aqui que Essa região, essa região aqui dos 19, 20 mil e, e 20, 300 a gente perdeu. Fechamos o diário ontem, então abaixo aqui na região dos 20 mil e, e 20 mil e 146 aqui dólares né então pessoal essa zona aqui agora dos 20.300 vai ser uma resistência no diário é isso que a gente tem que olhar olhar os fechamentos dos candles ver onde onde estão fechando esses candles rompemos aqui agora temos então né praticamente um, um pivô aqui né no, no diário acontecendo isso né agora essa zona que vai, vai ser uma resistência a gente viu que acontecendo no gráfico aqui inclusive quatro horas vamos olhar aqui quatro horas ó gente vai puxar aqui ó a gente teve a gente teve então, ó, rompemos aqui essa, essa, esse, esse padrão que eu tinha mostrado para vocês aqui ontem, né? Rompemos para baixo e agora formamos uma resistência aqui, essa aqui é outra, outra oportunidade de short, né? Então, agora aqui temos que ficar de olho nessa região aqui, ó, porque se a gente perder essa zona aqui dos 20 mil dólares, estaremos fazendo esse topo duplo que vai levar o Bitcoin provavelmente para buscar essa zona aqui, ó essa zona aqui de liquidez aqui a zona 19.200 aí pelo menos tá tô de olho nessa nessa região tá infelizmente o Bitcoin aqui na minha opinião é infelizmente ele acabou não pegando as minhas ordens mais pesadas de short que estavam aqui ó galera aqui eu tava pesando no short né e o, o Bitcoin não foi lá pegar tá infelizmente as não tem que fazer mas eu já estou shortando né o Bitcoin desde essa região aqui ó com preço médio de novo né o segundo short o segundo short que eu faço no Bitcoin aqui na região dos 20 mil dólares, né? A região dos 20.900 mil está com preço médio aqui nessa zona, tá? Porque eu achava que o Bitcoin poderia dar uma pincelada aqui em cima nessas, nessas regiões aqui, então eu não queria entrar tão pesado de novo aí nos 21, tá? Porque é sempre arriscado querer uh, né, fazer uma, uma venda assim, tá? Acreditando que tem mais liquidez nessa região. Então, aqui agora, galera, que eu estou de olho, buscar de novo shorts para o Bitcoin, tentar escalar esses shorts aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente as zonas que eu estou de olho, Uh, o Bitcoin está nessa, nessa briga aqui agora dos 20, 20 mil dólares, porque se perder isso aqui, realmente a gente está formando esse topo duplo e vamos lá voltar para essa zona aqui, na minha opinião, a zona dos 19.150 dólares, tá? É... Então, galera, vamos passar aqui rapidamente, vou mostrar para vocês aqui só os pontos de liquidação aqui da, da, da Highblock. Vai ser um vídeo curto hoje aí, tá? Super curto, porque... Eu aconselho você assistir os últimos vídeos para entender o que eu estou falando, porque uh, tem gente que chega aqui no canal de, de, de, pela primeira vez e, e é complicado de explicar toda a análise, todo o pensamento aqui da, da, do, do, do, da minha análise, aqui dos três, num vídeo só, tá pessoal? Então é uma construção ao longo de vários vídeos, eu aconselho você acompanhar todos os vídeos do canal, inclusive eu sempre tento mostrar alguma, alguma ideia nova, ensinar alguma coisa que eu, que eu aprendi, enfim, compartilhar com vocês o, o meu conhecimento. Tá, então acompanhe, acompanhe todos os vídeos aí, tá? Não se esqueça sempre de deixar aquele like, comente aqui abaixo o que você está achando, porque isso ajuda também o YouTube a levar os conteúdos para mais pessoas e crescer no canal, vou estar cada vez fazendo mais análises, né? E, e todo mundo ganha com isso, né? Eu espero. Essa que é, é a ideia. Tá? Inclusive ontem tive aqui uma, um comentário aqui, né, falando da Isa, falando que não perca uma análise sua. Muito bacana. Gratidão, tem feito bons trades seguindo as suas análises, tá? Só um ponto importante, tá, pessoal? É, eu quero que reforçar isso aqui. Tá? Esse ponto aqui eu acho muito importante. Não é porque eu tenho aqui acertado vários trades aqui, na verdade, né, praticamente todos os trades aqui até esse momento. É, que você tem que entrar pesado, porque o André falou que essa aqui é a região que tem que estar tá shortando, enfim. Eu vou entrar pesado da win, alavancar. Uh, 50 vezes aqui o Bitcoin nesse short, cara. tome cuidado porque é, eu Sim. não faço isso, tá? E eu sou um cara que, mesmo tendo, assim, entre aspas, certeza de que isso possa acontecer, eu nunca tenho de fato certeza, né? Eu nunca. O trade não existe certeza, são probabilidades, tá, pessoal? Se você, você tem 10% de chance de estar errado, você não pode dar a win num trade, tá bom? Então, as análises aqui do canal servem para você ter uma, uma outra visão de outro analista, trader aqui. Tá, e você tem que ter a sua. A sua fazer a sua própria análise, tá? Isso que é importante você ver, pô, realmente o André falou isso aqui, tá confluente com o que eu tô pensando também. Daí você vai fazer essa decisão, tá? Não, eu não quero fazer a decisão por ninguém, não é a ideia aqui do canal fazer isso, tá bom? Então tome cuidado, porque eu tenho esse senso de responsabilidade aqui na, nas análises. Eu acho que ninguém deve copiar aqui o que eu tô fazendo, tá? Sem, sem ter uma. Sem ter uma, uma, uma própria análise, tá bom? Então não me agradeça se você fizer bons trades. Também não me culpe se você fizer maus trades aí, beleza? Então vou combinar isso. Então aqui, galera, agora essa região aqui tá complicada. Vou mostrar para vocês aqui os pools de liquidação da BitMEX. Olha só. A gente formou aqui nessas regiões aí, por isso que Bitcoin está lutando aqui, está tendo essa briga aqui. ó Vou explicar para vocês por que está acontecendo essa briga nessa região aqui. ó Porque a gente formou liquidez acima, tá galera? Então temos pontos de liquidação acima aí, ó nessa zona aqui dos, dos 20 mil e, uh, 40, e 400 dólares. Já é um ponto de venda, na minha opinião, para o Bitcoin aqui, tá pessoal? 20 mil e dólares já é um ponto que a gente pode buscar. Uh, quem não está shortando aí tá está interessado em shortar, eu acho que é um ponto também de buscar... É, pontos de venda aqui para o Bitcoin e também formamos aqui nessa região dos 20.800. Que daí eu acho que vai ser um pouquinho complicado o Bitcoin buscar, tá? Mas se ele for aqui, a gente pode sim, na minha opinião, buscar venda para o Bitcoin, tá, pessoal? Acho que são pontos para a gente começar a shortar. Formamos inclusive liquidez nova aqui na região dos 20.280, né? Aqui para a BitMEX, tá? Lembrando que a BitMEX ela não manda no mercado, tá? Não, não é isso, mas é, a gente vê muita manipulação. E quando formo esses pools aqui, eu estou interessado em sempre buscar aqui shorts ou, ou realizar, enfim, eu sempre olho aqui como alvos para eu ficar de olho, tá pessoal? Os hitmaps de liquidação aqui da, da, do High Block em 12 horas não estão mostrando muitas grandes coisas aqui para mim, não, tá? Tá bem estranho aqui hoje, na verdade, esses, esses hitmaps, tá? eu acho que o mercado deu uma chacoalhada aí mesmo aqui agora, mas vamos olhar aqui, então, nos 7 dias. A gente pode ver que tem liquidez formada aqui na região até a região dos 21.250, tá? Que eu não estou acreditando aqui. Inclusive, eu fechei essas posições ali, tá? Não gosto de deixar a posição aberta nesses shorts aí agora. Vou ter que esperar ver se o mercado vai subir um pouco mais. Daí eu posso, talvez, reativar essas ordens, mas por enquanto eu deixei elas fora da, da, do, do mercado aí aqui agora. E estou mantendo esse short dos 20.900, Estou mantendo ele aqui agora, tá, pessoal? Eu acabei não realizando esse short aí ainda. Porque eu estou acreditando que a gente vai formar esse topo duplo, tá? eu estou acreditando aqui agora. Né? E se o Bitcoin voltar a subir, eu estou buscando ainda escalar shorts. Estão formando liquidez aqui abaixo nessa zona de 19.850, 19 tá? e temos aqui então a liquidez até 16 mil dólares, aqui 16.450 né? nos 7 dias. Vamos olhar aqui também o de um mês. Um, o mês aqui a gente tem de novo os 20.100, tá? E aqui também a região dos 18.600, para baixo até a região aqui dos 15.500 dólares, tá, pessoal? Quem está perdido não sabe o que, que é isso aqui que eu estou falando, nesses esses gráficos. Eu tenho um treinamento gratuito no meu site, tá? default.com/ treinamentos. Acho que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha para você ficar ciente do que eu estou falando aqui. Eu acho extremamente importante, tá, galera? Então, esses pontos de liquidação, para mim aí... É, me ajudaram muito a acertar os trades aí, tá? Eu vejo muita gente perdida no mercado. Com isso aqui eu tenho o um raio-x né, do mercado poder ver para onde o Bitcoin vai buscar fazer a sua manipulaçãozinha básica. O Bitcoin adora uma manipulação, né, como você sabe muito bem. E falando manipulação, pessoal, aqui ó, a gente tem né, nesse gráfico aqui Kingsfish, eu mostrei ontem para vocês, bastante liquidez aqui abaixo, tá? Até aqui essa zona aí, nessa zona, só nessa zona aqui dos 14 mil dólares, temos aqui praticamente a uh, 3 bilhões de dólares em potenciais liquidações só na Binance, tá pessoal esse aqui é o gráfico da Binance, tá bom o King's Fisher aqui é outra ferramenta que eu tô usando para acompanhar então existe o um interesse maior sim tá um incentivo maior uh, E na minha opinião o Bitcoin está fazendo a, a maioria das pessoas acreditar que os 20 mil dólares os 17 os, os 17.600 é um ponto é o um fundo para o mercado Tá, e na minha opinião, o fundo do mercado não está nos 17.600 tá? Eu estou falando aqui, pessoal, tá? é o que eu acredito, tá? Tem muita liquidez aqui abaixo, o sentimento está bearish, estou esperando uma capitulação no mercado, tá? Estou esperando o caos total, o fogo pegar, para aí sim uh, o mercado tem uma capitulação. Estou com ordens posicionadas aqui, ó. Quanto mais liquidações, potenciais liquidações formando para o Bitcoin, é onde eu vou estar tá comprando mais pesado, tá, pessoal? Então, a região aqui dos 14 dólares estou bem interessado em comprar, nos 13.900 ali, botei em ordem de compra, tá? E também aqui tem a região dos 12 mil dólares aqui, tá? Até sumiu aqui, tinha 12 mil e pouco, tá? Mas estou botando as ordens de compra aí para o Bitcoin, que em algum momento eu acredito que isso possa, possa acontecer, tá? O mercado está uh, bem uh, ruim aí. Quando pegar essa liquidez aqui, eu acredito que a gente pode sim ter aí de novo um bear market rally aí, tá? Que ainda a gente não teve esse, esse, esse rally do, do bear market acontecendo, tá bom? Então eu estou tentando aproveitar essa. essa, essa, essa Oportunidade de mercado, que mercado pode, pode dar para fazer boas compras do Bitcoin, pessoal. Quem está aqui agora de olho nisso e está querendo buscar fazer essas compras, com certeza vai estar tá fazendo aí investimentos excelentes aí olhando o longo prazo. Tá? Bitcoin voltando para a casa dos 15 mil dólares, galera. Olha, eu acho que é um excelente... Um bom, bom investimento aí comprar Bitcoin abaixo aí nessas zonas nessas 15 mil até os 14 mil dólares. Eu acho que não vai fazer diferença se você comprar nos 15, comprar nos 12, sabe galera? Eu acho que é importante você se expor ao mercado aí, né? Obviamente com responsabilidade que você vai estar tá fazendo é, bons investimentos a longo prazo. Eu acredito muito no futuro do Bitcoin que vai mudar o sistema financeiro aí do mundo, tá bom? Galera, então acho que é isso para vocês, Aí não se esqueçam aí de deixar aquele like aqui ó, no vídeo, tá? Aperta esse botãozinho aqui no vídeo de vocês, aí. é muito importante, até tá um efeito legal, gostei desse efeito do YouTube aqui, tá? lembrando que tem aqui as promoções das corretoras que estão apoiando o meu canal, Então são mais de 12 mil dólares aqui agora, tem que atualizar, são mais de 12 mil dólares em bônus aqui, tá? então basta você fazer, criar suas contas aqui nessa, nas corretoras, fazer seu depósito, você concorre já, concorre não, você ganha esse bônus aqui, tá? cada corretora tem sua regrinha ali, obviamente, se você tiver qualquer dificuldade, Fez o depósito usando o meu link aqui. É, me manda mensagem no Telegram que eu posso ajudar cada um de vocês. Estou ajudando aí umas cinco pessoas para conseguir né, tirar dúvidas em relação a esses bônus aí, tá? E desejo a todos aí bons trades. Um, eu acho que não tem muito que eu posso falar para o Bitcoin aqui para vocês, tá, galera? Eu acho que o que eu falei praticamente nos últimos dias está falado. Ah, a, a, a, a dominância aqui também é outro fator que, que é importante ficar atento. Caiu muito, tá, galera? Esse que é outro sinal bearish também, na minha opinião. Tá, então, realmente está complicado o mercado. Eu acho que o Bitcoin vai buscar essa zona aqui, na minha opinião, dos 19.200 uh, 19 dólares aqui, pelo menos, tá, o que eu estou imaginando, e mais abaixo, mas ainda tem um espaço aqui para ele movimentar. Eu acho que. Dando essas oportunidades aqui, tá? De buscar a região dos 20.400 aqui para cima, a gente pode sim aí buscar escalando trades com responsabilidade. Escalar, escalar shorts com essa responsabilidade é o que eu estou aqui agora fazendo nesse momento, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like aí extremamente importante, e a gente se vê aí amanhã para mais uma análise. Um abraço.